Como que é o nome do senhor mesmo? Zé Carlos Garcia. Zé Carlos, o senhor é Às da. Me conhece aqui por Zé Turquim, não adianta que. Eu... Por Fala que Zé que Zé é Turquia? É por causa do do. Meu avô que era libanês, confundem, né? Porque libanês e tudo, tem nada a ver, né? Zé Eles nem Turquim. Nem conhece nem a língua, não é a mesma, né? É, a gente, o senhor está falando aí. É libanês e turco, eles misturam tudo, mistura tudo, né? Mistura tudo. O turco, é, a da Turquia, a língua nem eles conhecem, não se entende. Não tem nada a ver. Meu avô, por exemplo, era libanês, é um horror. De turco. Como que chamava o avô do senhor? Zé Esaba. José Esaba. Esado. E avó? É, Flausina. O senhor Como conheceu eles? Conheci. E eles moravam aqui em Cristais Paulinho? Morou Paulista? aqui, depois foi para a Irmãos dele o senhor não conheceu não, né? De quem? Do avô do não, senhor. Do avô, não, avô. Tia avô. Nem da avó também. O senhor não conheceu? Não. O... Irmãos do senhor, quem são? Não, eu tenho cinco eu tenho uma irmã. O nome dela? Célia Saldo Garcia. E, e mais quem, ó? Tem o Paulo César Garcia, que foi gerente do banco em Franca, há muito tempo, já no Brasil. Tem o Luiz Carlos Garcia, que é um irmão que é dentista, né? em Franca também. Já, já até parou, já aposentou. E tem a irmã, que é Célia de que estava na Caixa Econômica Federal. E tem o, o João Carlos Garcia, que era o mais novo, era médico. em Franca? Em Franca, chamava João Carlos Garcia, era pediatra. E o senhor? Estudou o quê? Eu, eu fiz, eu fiz é, economia. Lá em Franca? Em Franca, na, na faculdade. O senhor foi aluno do reverendo Nicanor, Xavier? Fui, fui. Meu colega. Ali ele é a... da Presbiteriana, né? Da Presbiteriana. É. Eu fui, ele foi aluno dele lá na, na, no, no, no ETC, que eu estudei no ETC. e fui lá também, acho que na faculdade também. Na eu faculdade? lembro de conheci ele demais. Reverendo Nicanor Xavier da Cunha. É, dois assim. filhos, dois médicos. né? Um já faleceu, o doutor Enéas. Era é, filho dele. Era filho dele. E o Aloísio. Ô, né? oh, oh, Sr. José Carlos, que coisa boa. Então, o senhor conheceu muita gente boa ali no IFRANCA, né? no ETC? Conheci. Oh, é o Pedroca, o senhor conheceu? Conheci. Trabalhei com ele no João Marciano. Um de Pedro Fruete. Pedro... É, como é que é? Pedro Fuentes, né? É. Tinha um nome antes. Tinha um nome antes, eu, eu sei o nome. Eu esqueci, eu, o eu, eu, nome. Me, eu esqueci o nome. Ali tinha uns moços que um é, é já falecido, eram dois irmãos estudar estudaram no, no IETC, que era granzotti, o pai dele era José Granzotti, fazia é, bacineiro, trabalhava com José madeira. José Granzotti eu conheci. Ele era vereador é. em Franca? Vereador em Franca. E tinha um bar na França um de ali. É no boteco, ali, na boteca ali. O... Eu morava um pouco à frente ali com o meu avô, em frente da Nossa Senhora das Graças ali. Então eu ia muito lá no boteco dele. O, o senhor lembra de um senhor que era muito, trabalhava muito, mas era é, mais retraído, o François Bertoni, Que era barcineiro. É, ali, ali perto do Nossa Senhora das Graças que eles tinham. Aquilo ali era tudo chácara né? Quando eu conheci lá para baixo, ali naquela sociedade não tinha nada lá, era, era pasto. Era o brejão era e o hospital do Não, não existia do... o brejão, nada lá embaixo, oh. quando eu conheci. Era só chacra? É, é, é, tinha um achar dos leites, parece... não, não é do leite, não. Dos leites é, é na estação. É na estação. é é, tinha uma chácara lá, eu falava chácara, mas era um, acho que era uma fazenda. Né? Tinha o, o, o campo das galinhas que eles falava? Não, que, que, ali tinha muita, muitas casas, quando criava galinhas. Quando galinha. eu conheci eu ia muito em Franca, a Avenida Presidente Vargas terminava lá, ali na... na... Majora Cássio. Não, ela começava ali, né? É, começava ali... E até, até na estátua do Getúlio lá. É, no início da Brasil. É. Na Avenida, Avenida Brasil. Era, ali era o último para lá, nem na Avenida Brasil tinha quase. Nada. Então o senhor, o senhor lembra do aparecido quando estava começando ali vendendo aparecido banana? Próximo, é. Do Supermercado de São Paulo? É. Eu conversava com ele todo dia. Ele trabalhava de empregado para um tal de Garcia. Mateus Garcia. Não é Mateus, não. Não, é. é, é outro Mateusão, nome dele. Como é que ele chama, gente? Ele trabalhava no Mercadão. Não, ele trabalhou numa feirinha na, na, na Praça João Mendes. E depois que ele foi para lá. É, depois tava... ele, ele trabalhou com esse cara, ele era a era Garcia. Eu, eu, eu tenho gravado a história do, do irmão dele, José Garcia Fernandes. José Fernandes Garcia e do é, é, Robler, Robler, que era o sobrenome eu dele, espanhol. Eu conheci o... e, e tinha o Donald também, que trabalhava junto com o... Com... O dono era papelaria. É, o da Priscila, né? Da Priscila. É. Não sei se ele morreu, faz sempre morrer, eu momento. Eu também tenho tempo, mas eu, eu, eu, eu sou amigo do é. dono. Né? Então você é, foi... o, o dono trabalhou muito com o com, com um Aparecido. Ele estava junto na feirinha. Na feira. O Aparecido começou ali com o, o Giral de Banana, né? É, é, uma porcaria, mas não era dele, não era, era empregado. É. Ele era empregado desse Garcia. Então, aqui ele começou do zero, depois ele foi crescendo... Não é né? Matheus, eu vou lembrar o nome dele. É, eu tô, estou tô aqui que eu... Porque eu estudava em Franca, eu ia todo dia para Franca, né? Só ia de eu, ônibus? De ônibus. Ah, o ônibus daqui era da... da... Era, do, era do Spirandelli. Só Agostinho Spirandelli? Não, Augustinho tem tô... filho do Batista Spirandelli, que, é, que era o dono da empresa. O senhor Agostinho deixou a história bonita aqui, Cristais né? Deixou, mas ah, o pai tá. é mais interessante que ele. É, porque ele que andava com esses ônibus aqui. O pai era era o aqui. mais miserável que conheci É mesmo? Ele andava descalço, era rico, tinha fazenda aqui em Jericuara. e era o dono da empresa. A empresa dele? A empresa era, era, era a é A Espiradélia. Era. Eu ia falar que tinha até inchado, inchadão, porque quando agarrava... Ah, é. da... E é, tinha que descer os... Seus... Eu tenho uma dele no seguinte, ele falava assim, é. ele ficava bravo porque os carros estragavam. É. Aí ele falava assim, então esses motoristas pregam o pé no celebrador. O celebrador. O celebrador. O celebrador. Acelerador, é acelerador. E, e disse que, que lá na... esse Zé Murário que o senhor falou. Assim, certo. Era um provador de ônibus dele. É. Zé Murário. Ele, ele, dava, ele era cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus, tinha o, o tinha um motorista e, e o. No naquele bot... tempo não vendia, né? tinha que é. mexer, né? É, ele, ele, ele ficava o com o bolso, é, com é, o com, com é. um talãozinho para vender as passagens. Aí disse que eles iam lá, tinha uns ônibus que iam até tá gravando. Tô, tá aí, o senhor está gravando. Tá, Estou, aí ia lá para Ituverava. o ônibus chegava até Ituverava. É. Né? Ia mais longe. Né? Aí. E ele era muito pão duro, o batista, o batista é. ele, ele, ele iazei, sabe? Chegava lá, eu estava contando para empresa aqui esses dias, o almoço dele era um pão era tão seguro que ele comia um pão com doce de leite. Doce de leite? Um pão com um doce de leite. Aí, aí os, os, os, o, o corbador ficava com dose aí, né? Que era, é. dizia, isso é o artista. vem cá, vamos, vamos comer aqui, vamos almoçar lá no restaurante. E a empresa que pagava para os caras, né? E ele que pagava, na verdade. E ele não sabia disso, era, é. bem, era bem simples. Sim. Visão, né? E aí ele, ele aceitava, comia, só que pagar não era com ele, né? Ô, então, ele... <risos> o, o, o senhor, Zé Carlos, eu estou gostando de conversar com o senhor. Eu vou entrar num assunto aqui, o senhor vai me ajudar. A Fazenda Jaborandi. Não. O senhor conheceu o Sérgio, Sérgio a dona. Do... O pessoal ali da Fazenda? Sim, não conheci muito, não. Conheci a, a dona Lígia Borges, não, não, não que é filha, permitir. que é tia do Sérgio. Não tem muita relação. A, a, a, a, a dona Filipina Borges. Não, eu não vou não. contar um caso para o senhor, que eu estou querendo registrar a história. Dali é que surgiu a igreja presbiteriana. Que o reverendo Nicanor foi pastor Sim. em Franca, do o reverendo Júlio foi a família é, Borges, do Val, é que doou a propriedade lá em, na Rua é, Coronel é, Floriano Peixoto, Floriano, Sim. lá em Franca, e a esquina que está construída na Monsenhor Rosa, aquela propriedade foi doação da família, né? Depois eles compraram, ampliaram mais a propriedade. Tem lá um templo bonito, é aqui da Fazenda Jaborandi, que é o início da igreja presbiteriana, em Franca. Em Franca. É. é. E, e a igreja metodista, que é da dona Miriam, era lá em Franca, né, que é a família Simões, que é uma Sim. família grande, né, que é a mãe do Chaleira. Sim. Todo Sim. mundo é. conhece. Eu o Chaleira, o é. meu irmão... Esse que era médico e morreu novo, com 42 anos, é. morreu novinho, ele, o, o Zizio, que é o, né, o dentista, era amicíssimo, eles moravam lá e eu morava aqui, o morava senhor, na esquina aqui e eu morava aqui. É, o, o senhor me falou aqui que essa propriedade toda era do pai, do avô do senhor. Começou com meu avô. E até a propriedade ali, aonde que está o. Aí foi comprada Aí foi, comprado, foi comprado, do chalé né? ali, né? O senhor andou muito na Borgiana não? Andei. Franca é. é... E a, a, a, a diversão nossa aqui, cidade muito pequena, muito ruim. Aí tinha o, o misto, tinha um misto que passava à tarde e o tio de passageiro. Então, na, uma das coisas que os moços na época, em era ficar na estação e ver o trem. Passava é. Tinha um que vinha para lá, o para cá, tinha os horários. Era diversão nossa. Porque... O Sr. contou uma coisa que eu gravei, que na Semana Santa ela não tocava o, o apito, a sirene, é, é, né? ela tem sentido, sim. Ela, lembro, ele falou assim, ó, na Semana Santa a Borgiana respeitava. Respeita o, o, o, o, o dia. Né? O dia da Semana Santa. Então o senhor lembra disso, o senhor já andou na Borgiana Muitas vezes. Chegava até, vixe, era a única coisa que nós tínhamos, né? O Zé Carlos, tanto na ida como na volta, você está falando, o, o, o, o doutor Moraes, Antônio Moraes da hum. Silva, ele falou que levava charrete de, de verdura e de batata, banana para franca e passava lá na, no Miramontes ali, ó, virava, passava naquela paineira lá. Hum. Né? que era a região desse fazia o trajeto, né, que ele é a família pobre aqui da Alto Porã, né, não, da Alto Pozo Porã Alto. não, Pouso Alto, Pouso Alto. Alto, que era uma região muito... Né? Olha, o pai dele, Chico, Chico Neca, né, Chico Neca, é, Neca é apelido, você a, sabe. Apelido. É. é O Chico Neca, que era o pai dele, sim, morava em Franca sim. e ele morava... E, o, e o, Zé, é, o José, ele chama José Francisco da Silva. O, o Chico, o pai do Moraes. O pai do Moraes. José Francisco da Silva. A mãe chamava Anitta. Anitta Anita. Anita. Anita era. Era ela é irmã dos Pop. Do Pop. pop. Anitta Pop, né? Ela, é, eu não sei do é. que, que ela. Da, da, da, do, tinha o Adelmo. É o, tia. Pop, é. Elas eram parentes. Parentes. Eu não sei direito. Mas o. o perdi, eu estava falando aqui. Tá, da, é da cedo. Está afirmando né? vocês, é? Aí, nós estamos guardando as histórias aqui, viu? Tão guardando as histórias aqui. Isso é é aí. isso aí. Só o de velho demora. Adi mais O Ô, Zé Carlos, o senhor não. estudou em Franca, não, não ia tecer. Me fala aqui, quem é que o senhor lembra de professor, além do, do, do reverendo Nicanor, que era é professor de inglês? Que professor isso. de matemática, você lembra? Era o. Ousado. Nunca... Francês. Sim. Era uma professora, eu lembro dela, mas não lembro o nome. Eu vou falar o nome dela, é Barini. Não é? Não. Não. O de matemática era um baixinho. Boreno? É, baixinho, baixotinho, barrigudinho. José Nunes Rocha? Não. Pedro Nunes Rocha? Não. não. Era. Paulo? Era Paulo, não sei do que lá. Paulo. Português. O português o que mais me gravou foi o João Penha. Professor, doutor João Penha. João Penha, João Penha. Casado com a Figueiredo, ah, Figueiredo. né? Figueiredo. É. Teve os é. filhos, né? Só filhas, né? É, eu não lembro, não sei direito. A, é, a história dele vida. faleceu, foi meu amigo, escritor, é filólogo. Filólogo, bom. muito conhecedor era da, era da língua. Rompão, era rompão, só... É mineirão, né? Mineiro. Mineirão, mesmo. é. Eu conheci o doutor João P. Ele meio, meio apaixonado com política também. É, né? ele gostava. É, ele gostava. Eu não tinha é. menino, né? Ele não era adulto. Né? O senhor não foi aluno ah, aquele pessoal mais antigo do Palermo, não? É, é o Hélio Palermo. O... o Hélio não, mas tem uma, uma Palermo, como é que ela chama? Ela era moça da idade, no governo. Acho que ela morreu. Era filha do que foi prefeito, não é que chama? Do Hélio Palermo? Hélio Palermo. A Denise. Denise, é isso mesmo. Denise, é, amiga da gente. Eu trabalhei com ela, na, ela, ela, ela trabalhou no João Marciano também. E, só, ela, só que ela estava afastada. O senhor trabalhou no. no estudou no, no, no IETC? No. no Pestalozzi. No, no Pestalozzi? No, Pestaloz. Pestaloz. no industrial, não. ali no... no industrial, não. Eu cheguei até a fazer um negócio, mas não estou com... Tinha o doutor, o doutor Baldijão Seixas? Eu lembro é. dele como Advogado. Ele, ele morava perto, a gente disse, eu para vir para rodoviar passar passava em frente à casa dele todo dia. A dona Nenê, a esposa dele. A esposa dele. dele. É. Professor. E hoje tem uns parentes dele casados com uns parentes meus. O Pepinho, que é filho do, do filho do Baldijão, Messi. É o Pepinho, eu acho que eu sei quem, porque. Ele é dono daquele posto ali na, na, na fundo, descendo na Dom Pierre daquele posto. Ali. É que o Mário Roberto é. O Mário é, Roberto é irmão, né? é irmão. É irmão. Do... O Pepinho é. É, é, irmão é... Do, do dele, né? é irmão do pai dele, Irmão do pai dele. Aí que coisa boa. Oh, e o senhor casou aonde? O senhor casou aonde? Casou em Franca mesmo. Mas nós estamos em Cristais. Hã? Nós estamos em Cristais Paulista. O senhor o casou, casou em Franca, em Franca é. e veio pra cá? É. A família da esposa, o senhor Não. é que família é? Que Ela é. é... Pinheiro Coelho. Pinheiro Coelho. O Coelho é do seu. É, daqui, Família mal. Coelho aqui é, do... daqui, é. O sogro do Hélio Ponto. O Conde era, era parente, Coelho. É meio parente. Como é que chamava o sogro dele? Faleceu o agora O sogro por... do Hélio Conde era o Oswaldo de Paula Coelho. Oswaldo de Paula Coelho. Tem a história dele gravada quando ele fez 95 anos. É. Né? Uma história bonita, né? E o pai também, ele morou aqui, ele morreu com 97 anos. 97? O senhor falou que a irmandade do senhor eram cinco, né? São cinco. São cinco filhos. E da mãe do senhor? A da minha mãe é o Zé Sado, né? Ela, a minha avó teve 14 filhos. Agora que eu queria. Agora, agora é que tá, né? O senhor me fala um pouquinho dos, é, dos tios do senhor para o pai de mãe. Exato. Ah, tinha o Belarmino que morou, foi, foi para Goiás, era novo, foi para Goiás lá ficou. Tinha o Orlando exado, é Delcides exado, é tinha a Maria exado, é tinha a Luzia Essado, é é, Parecido é sado, Dulce a Dulce Essado, é essa está mais, é, ela me faleceu faz pouco tempo, a Adélia exado é e ela foi diretora do loja uma na época, aquela, aquela lá em cima, lá, lá perto do, do Distrito Industrial. O, o senhor teve parente aqui que foi para Goiás? Tem, tem o, o Belarmino. Belarmino que foi? Belarmino é saldo. Na, na época tinha um grupo aqui, os raízes também foram... Foram para Goiás. Um, formando lá, na época era início, né? Era só... Ah, o, Goiás era... Não era sertão mesmo, né? Não Desbravar, né? Desbravar. A gente fica pensando nesse aspecto aí que o senhor falou de desbravar, mas é que você mudar de um, uma cidade para outra já era um desafio muito grande em né? algum é, outro local. É. Agora calcula o pai do senhor que sai lá da, do, do, do Líbano, lá do Líbano né? e para chegar no Brasil. Chegou aqui com 14 anos. Mesmo. 14 anos. Era uma, uma loucura aquela viagem, né? É. Porque não tinha segurança nenhuma de se é, ia é, chegar. O navio, né? Do... Muito pobre, sem nada. Chegava aqui com a roupa do corpo, tinha né? <risos> dinheiro também. Então... Enfrentar a roça, né? Enfrentou tudo, né? O, a dona Rosa, a mãe do Miguel, ela veio também da Espanha, né? Menina, falou assim, eu não quero voltar lá, porque a gente tem que esconder. Hoje mesmo eu estive com o Miguel até agora mesmo, na fomos em Franca junto assim? depois um negócio de voltar lá eu tenho muitos amigados da infância com o Miguel. Miguelzinho. É, o Marques. É o, mar... o, pai, o pai dele que ele chamava... É, Isaías. Isaías Marques, né? Ela contou... Dona conta, Rosa, a mãe, né? A mãe morreu faz pouco tempo. 103 anos. O Demar, que era o irmão é. meu, que era mais amigo meu na época, era mais, era mais, era mais é, é, é, é, de idade. Né? O Demar morreu faz pouco tempo também. Morreu... Eu, eu, eu, eu gostava de beber um pouco. Gostava de beber? Caiu não, você bateu a cabeça, aí é complicou. Né? Ô, Sr. Zé Carlos, me conta aqui, o que que marca a vida do senhor, assim, que o senhor fala assim, Puxa, isso aí, o um tempo de criança aqui era pomar, isso aqui tudo era... É, uma vida normal, não tem nada assim aqui. O grupo escolar o senhor fez aonde? Eu comecei ali na praça, depois fui lá pro João de Faria, embaixo Aqui na praça não tinha nome ainda, né? Sim, que é... é, chamava, acho que era João de Faria já. Eu não lembro também, não. O senhor regula a idade com a dona Wanda do Suzé Zé Muralha? É, estudamos juntos. Estudaram junto? A Wanda não. A Wanda é mais velha. Estou fazendo confusão com a outra Wanda. É um pouco mais velha. A Wanda... Do Zé o senhor está com quantos anos hoje? Sete, 79. 79. Está novo. A, a dona Wanda, eu tirei muita história dela junto com o senhor Olívio. Ela lembrando dos bailes lá na... É. É, a Wanda, é. até tem uma, uma, uma filha do, do, Elécio, do Elécio, que é Sim. irmão do Moraes, Sim. sobrinha do Moraes, é casada com um rapaz, não, não, não, não tem nada a ver, eu, eu conheci ela esses dias, é filha do Elécio, eu não, não conheci a minha mulher, que, através da minha mulher, que não conhecemos. Ela é casada com o tal de Rogi... Como é que é o nome do rapaz? Ela chama Ana Maria, filha do Elécio e sobrinha do Moraes. Sim. Ela é sobrinha do Moraes. E, é, e ele, ele, ele é dono da Virol, em Franca. Aquela... Na Era Palermo, perto do ranchão ali. Ele tem um negócio de... de retifica carro, motor de carro, aquelas coisas. E ele chama... O nome, é um nome. Ronilson. Ronilson é o senhor. Falou da, da, da esposa do senhor, mas qual o nome dela era? É Rita Maria Pinheiro Coelho. Rita Maria é esse Pinheiro do, do, do... da mãe Fábio Pinheiro. Do Fábio Pinheiro. É parente do Fábio Pinheiro. Eu conheci o Fabinho, Você conheceu 90 ele? e tantos anos. Ele era tio, sobrinho do meu, do meu sogro. Foi o primeiro prefeito aqui de Cristais. Ele junto com o Nazir, que era o que foi presidente da Câmara. Nazir Nacif? É, é assim. Nazir Nazir não o... era daqui não, Ele morou aqui. Ele tinha um cargo de não sei aonde, lá, lá no, Fiscal da.. Lá no Mordé, no lá na, na, na Amazônia, lá na Rondônia, não sei lá. E ele para ficar lá era complicado. Então ele, ele, ele como candidato, se ele ganhasse, ele podia ficar aqui. Aí ele Aí, veio para a região. Tadou. E ganhou. O senhor lembra do, do, do irmão dele, o Tufi Nassif? Foi deputado, Foi né? Foi deputado também Eu sou muito amigo dele A família Nassif está ligada à igreja presbiteriana tá, é A irmão. dona Adélia Nassif eu sou... Não conheço não. É uma igreja grande lá é, Filadélfia de Franca O senhor está falando isso Irmãos da esposa do senhor, quem são os cunhados? Eu não tenho irmão, ela só tem quatro mulheres Quatro mulheres, o nome dela? Como um chama Tânia? é casada com o um, um, um, um Clóvis, que é um engenheiro que trabalhou muito tempo na... Não sei lá de, Peixoto. Não. Fazia barragem. Sim. Barrageiro. É, é um famoso. E tem o, o... Alexandre Gilberto, que é o sobrinho do, do Luiz Gilberto aqui. Que é casado com a irmã da minha mulher. E ele, ele, tem a fazer, ele mexe com roça, fazendeiro, né? Sim. E tem o, o, o Mário Bonatini, que é de Franca, casado com a Carla. Os, os varejões eu, lá. Estrela, eu casado com a Rita, que é meio parente desse cara que tava aqui falando, né? É, é ele é filho do, do Zé Rodrigues, de, de Paulo. Zé Rodrigues de Paula. Lá de Giriquara. Pô, é o, Zé, o seu Zé Rodrigues de Paulo não é o pai da Fátima ou não? O que, que tem o um, um vínculo dele com a Fátima do Miguelzinho? Não. Aquele é João Rodrigues, é né? João Rodrigues. João, seus vizinhos, que é que eu tô, tô por dentro aqui? Ô, é. oh, oh, seu Zé Carlos, que coisa boa a gente conversar. O senhor falou, mas o senhor não me falou ainda da festa lá da, da chave da taquara. Bom Jesus da. Tá? É, quem gostava muito de lá era o meu sogro, ele ia muito lá, eu não tinha muito, não ia muito lá, não. Eu, Ali tinha... era a terra dos Perizaros, né? Perizaros. Doutor Daú, Doutor Daú, o... tinha o João Perizaros, ah, tinha pessoa, uma... era tudo que, é... Meu avô mexia com café e arroz aqui, tinha uma máquina de arroz e uma máquina de café, e ele comprava café e limpava arroz pessoal, sabe? E o meu pai veio também fazendo isso, sabe? Tinha a marca muitos anos. O, o, o, o pai do Moraes. Sim. O pai do Moraes era. era ele tinha propriedade, ele tinha mexer com café. Os pop também, já era tudo cliente do meu avô. E naquele tempo o meu avô Pilava. prestava dinheiro para eles, é. para eles é. vender o, e comprava o café deles, entendeu? Tá financiava viu? a, é, a colheita. por ano, é. não tinha inflação, né? levava, só pagava, pagava nas colhetas, entendeu? Nas colhetas, que é falar, colheita, né? É, colhetas, é. é. Um tempo bom que ficou, né? Aí o, o, o, o pai do... O pai do Moraes, você conhece mais pelo visto, é o Sim, Moraes, né? Doutor Moraes. O pai do Moraes, se você falar no zessado para ele, eles, eles vão lembrar. Esse é uma gratidão, segunda minha, minha informação, porque eu tinha muita amizade com o Jaime e com o Agostinho. Sim. Nós, na rodoviária, pegava onda e todo dia, pegava onda lá e entravamos em contato. Apesar de já conhecer daqui, né? A Cristalense, é. ela ficou ali é, gerenciando um pouco... A, a, a... Esse ficar durante, acho que 30 anos. 30 programa, anos, né? Dia. Aí, quando eles foram pegar a primeira vez, que sa... queria sair daqui, pra... Eu sei, ele tinha muito filho, né? Então, o Zezinho, é. cara, criança, todos eles, né? A Maria de Lourdes, o Vicente, o Maurício. Então... Formou uma grande família, uma, uma grande, grande empresa. Família, é. E eles todos, todos ficaram, subiram na vida, né, é. bem Com muito trabalho, o né, com muita tá luta, pente. né, tá quente o sol. Aí, aí, quando eles foram, eu tinha que dar um dinheiro para a prefeitura, porque era o Novo Goswain, que era o prefeito. Eu lembro, eu, eu, eu conheço essa história. É. E o Novo Gozoem, que lá, de que jeito, né, que era o É um, um sistema Com Um acordo. Pra, que... é. É. é, por 30 anos, né, é. é. tudo meio tinha que pagar não sei quanto, isso oferecer para ele, ele não tinha o dinheiro, e quem emprestou o dinheiro para ele foi o meu, meu avô, o Zé Sábio, e eu tinha uma gratidão, que dali só subindo todo mundo, entendeu? Coisa boa, a, a vida, eu vou falar isso aqui e o senhor vai me ajudar, se você pode ter muita... É, boa vontade Mas se não tiver uma cunha inicial Alguém que confia é de uma, de Um empurrãozinho, um empurrãozinho. Né? O senhor falou disso aqui As pessoas carregam essa gratidão E eu vou lembrar do senhor, aqui o nome de uma pessoa Que ajudou o aparecido A comprar O primeiro patrimônio era o, o tio Francisco Ponce Irmão do meu avô Por parte da minha esposa Manuel Ponce Cubeiro Manuel Ponce E o o irmão Mas dele o, chamado Francisco. O, o, o é Ponce. É né? ponso, é primo. Ah. E ele falava assim, o tio, o tio Francisco é que me emprestou o dinheiro. Antes de um ano eu fui lá, entreguei, paguei tudo para ele. E eu agradeço muito porque aquele dinheiro me valeu o meu ponto para marcar a presença, para eu começar o trabalho. É. Então a vida é assim, né? É, já, é o senhor já teve o apoio da família, né? A família já. Ah, eu, eu, Ticho, eu não, eu também não tem nada, né eu, eu, eu, eu, não é bem sucedido, não. Quando meu pai deixou para nós, já, ele já estava bem velho, né? Então a gente brigou por fora e, e só... <risos> e o senhor trabalhou com o que fora? Aí eu cheguei, eu fui, eu fui funcionar público num um período grande. Eu fui secretário lá do João Marciano, muitos anos. É. Depois eu vim para cá, que eu montei ali na, na, na, naquele prédio, montando uma loja de material de função, depois eu vim de puxar o Então, eu, agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que o senhor vai trazer um assunto bom. O Sodorico da Mendonça, da papelaria. Eurico? É Eurico, né? Doutor Eurico. Doutor Eurico, dentista. é dentista. Ele trabalhou aqui é em esse Franca. Esse dente aqui, ele, ele que fez para mim. É mesmo? É. Aqui em Cristais? Cristais. Teve um consultório primeiro aqui. Ele falou que começou, foi aqui em é. Cristais, depois que ele foi para lá. Isso aqui faz. <risos> Eu tô com 79. <risos> faz mais de 50 anos e nunca deu problemas, acredito. Ele que fez. Ele que fez. Eu, Eu tenho é um dente. O dente deu uma infecção, né? E pretejou. Então era menino novo, tinha vergonha daquele dente. É. Aí ele formou, a gente tinha amizade. Ele falava vem lá que eu vou fazer uma. Mas naquele tempo, se fosse hoje, eles descascavam o dente por uma coisa. né? É. Ele cortou e pôs um uma, uma pino de ouro e pôs o dente. E tá até hoje? Até hoje, Mas faz 50 anos, mais de 50 anos. Eu vou, isso aí é uma história que ficou. O Mendonça tem uma família grande também aqui, Mendoza né? Mendonça também. O Carlos aqui é parente do senhor. Não. É, o senhor é Garcia, mas o Zé Carlos aqui, o Mendonça, o que mexe com o milho aqui, como é que chama? Ah, aquele é Carlos. Carlos, mas ele é Mendonça. É Mendonça. É, eu não, gravei eu, eu, eu uma não história gravei dele. Ver, não. Me fala mais um pouquinho, o senhor já tem quantos netos? Três. E filhos? Três. Três filhos? Uma menina e dois meninos. Bom, a vida é uma caminhada. É uma caminhada. Está chegando ao fim, né? Está chegando na.. A na... gente vai o velho vai propagando tudo. O que o senhor me fala assim, sobre razão de viver? É, é um, um desafio constante. É, a vida, e você não pode encarar com cara feia, tem que tocar tem que levar com. Murar a vida, você não pode viver bem, procurar viver. E... A gente não vai mudar o mundo, né? Não muda o mundo, é, não tem jeito, né? Então é melhor. E a gente não muda também, já tem muita dificuldade de mudança, né? Esse é um grande problema. A gente hoje, mudança. hoje eu falei isso. É, inclusive a aceitação, a gente vai ficando velho, vai ficando mais fácil, você vai percebendo que ao longo da vida você foi desviando também. Você foi mudando. Mas é difícil mudar. É mais difícil do que. É uma co... A vida é uma escola, né? A vida é uma escola. É uma escola. Isso é, uma é coisa boa. E outra ah. coisa, é igual o filho. filho... Você tem um filho, você pensa que você vai educar ele, e acaba te educando. Você vai aprender vai mais aprender do com, que com, com transmitir ensinamento. Com os netos também, assim a vida. Eu já tenho, eu tenho dois filhos, tem um que é médico, ortopedista, e o outro é professor. Mexe com café agora, empregado em fazenda. E a filha dele já está no, no quarto ano de medicina. Então eu estou com a neta, quase formada médica. Araraquara. E a gente fica olhando a vida e fala assim, poxa, como é que a vida passa rápido, passa né? Passa rápido. E a gente tem que Dá ter... Tempo, não Cuidar de deixar uns registros um pouco. É. Eu quero agradecer ao senhor a gentileza da gente fazer esse registro, que ficou bom, companheiro? É. Ficou tão bom. Muito obrigado pela atenção. Falou, oh, eu, vou, eu vou editar isso lá, porque o pessoal fica querendo... Porque quando ele vai ver esse vídeo, ele vai recordar muita coisa. Eles falam assim: aquele homem lá ainda está vivo, ainda contando história. você assim, é claro, no burrinho é. Não é. Morri, ué. <risos> né? Como é que e história. É que o nome do Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo? Gomes Sattler. Eu sou alemão. Ah, tem isso. E Deus. sou Deus. espanhol. É. Meus avós vieram da Alemanha em 1837. E eles ficaram no leste de Minas, da zona da mata. Eles não vieram para o Brasil, eles iam para a Austrália. E, e passaram para o Rio de Janeiro, e eles não quiseram continuar a viagem porque já estava cansado demais. Entraram para Petrópolis, a construção de, de ferrovia ali. É. Ali entraram os Erígeos, o Berbert, o Header, um grupo grande. E dali eles foram entrando na Zona da Mata e, e o leste de Minas, lá tem muito Sattler. Os alemães daquela região são pioneiros do que os do Sul. né? E, o meu é, avô era, não, era, um, era um povo estranho, né? É valente, né? Nossa. Eu falo para eles que eles eram eles medrosos foram, foram porque a depois. guerra espantava, né? Foi destruído depois da guerra, claro, destruído, destruído. Né? a pouco. a Alemanha dividiu a Alemanha. É. E eles hoje, da tá, dita ordem do mundo, é o bairro rico, o bairro rico é. do mundo, mais rico, tem tudo. Um povo muito trabalhador, muito é trabalhador. trabalhador. O Sou é, Zé Carlos? É um exemplo a ser seguido. É. Muito obrigado, senhor. José Carlos Garcia. Garcia. Filho de? Euripes e Paula Garcia e Nazir Sado Garcia. Neto de? José Sado e Flauzina. Exato. Ah, ah. Outro detalhe que eu lembrei. A minha avó, Pat... a minha avó, Bat... ela ela é Barbosa. Barbosa. Barbosa. E o... E o... Barbosinha de Franco foi prefeito lá, Antônio Barbosa, filho, Sim. era irmão dela. Irmão dela? Irmão dela. Eles eram daqui de, de, de cristais ou não? Aqui tem os, não, os, tem, os Barbosa. Tem os Barbosa. É. Tinha uma fazenda aqui embaixo. Na, é. Na, uma uma, uma furna aqui embaixo. Mas a raiz dele é da roça. É. O Barbozinho O é da roça. Ele foi para os Estados Unidos, é, é. formou, era engenheiro, acho. É. Né? E ele formou e aí... Ele foi, ele foi prefeito, não, não sei que é mas ele foi prefeito de Franca. Eu, eu, eu ia esconto lá em Franca que ele ficava lá olhando o pessoal trabalhando de longe e depois ele ia chamar o pessoal e dava uma promoção, o outro dispensava, né? É, Porque sei, na, na época era o trabalho mais manual mesmo, é. né? É, é, a não briga. tinha, nada, tinha marca, nada, não tinha máquina, não tinha nada. É o um desafio. O senhor lembra quando o, o Guapuã? Lembro. É, porque tinha, tinha cristais, de cristais aqui e cristais em Minas, e dava muita confusão. Principalmente correspondência, porque naquele tempo o correr era muito mais importante do que muita coisa, né? É, o era que um, tinha, né? Era um de, meio de, comunicar, de comunicação, uma das poucas, né? É. E aí virava aquela confusão, e correspondência ia para lá, invertia ia, ia, ia, ia, ia, ia tudo. Aí puseram para o Guapuã, mas o Guapuã não colou. não colou muito, o povo não gostava, aí voltou para Cristais Paulista, né? Crist... aí veio e acrescentou o Paulista. Para ficar o, o município independente. O senhor lembra da, da, da, da a, a emancipação? A emancipação, eu não lembro direito mais, mas é, foi em 57, não, 57 foi a primeira eleição. É, foi um pouco antes, né? É, o, o, o doutor Daú é que falou lá na, na praça, na inauguração da praça aqui da... Ele é, era dentista é, Dentista, também, né? gostava de falar, né? Orador. Ah, ele era, ele era O senhor lembra da morte do irmão dele? Caiu uma faísca aqui na o chave Luizinho, da taquara? Luizinho, chamava Luiz, né? É, Pelisaro. ele contou não, isso, está? Né? Não, não era, peraí. Ele estava estudando no, no, no, no Champagnat. Eu na lembro época. desse mas eu não estou lembrando a... o nome dele. Da, é. da pessoa dele. Do... Acho que ele estudava na minha época aqui na escola aqui. O, o, o irmão o, dele. O que morreu com esse raio. Do raio. Lá na chave de Tataquara. É. É isso aí. Ó, oh, um abraço pro senhor. Obrigado, senhor. Eu fiquei eu contente. Eu só vi o que nós na... Esse registro nosso O senhor fala assim, oh, eu podia ter falado mais ah, vai Outra coisa Aí o senhor vai guardando alguma coisa na memória Se eu tiver foto Eu posso passar aqui para a gente mostrar Alguma foto de cristais paulistas, antiga Da família E isso aí espalha para muita gente Por exemplo, lá de Goiás Gente que, que ah, lembra é, mas, senhor, gente que pesquisa isso aí pesquisa, né? Isso ajuda as pessoas né? É. Um abraço, Paulo, obrigado senhor. Obrigado, obrigado senhor Aí, ó. Eu estou aqui em Cristais Paulista fazer esse belo registro hoje da oficina aqui do, do nosso irmão José Carlos Garcia. Aí ó. E, perto da casa do Sr Olívio. Eu, eu vou, eu não, não vou pegar a casa do Sr. Olívio, eu, aqui tem a delegacia. Aí, ó. Esse estilo daqui, ó. Casa antiga. Hoje, dia 25 de janeiro de 2023,